Olá, boa tarde amigos, eu sou Maurício Mopoca. hoje nós vamos fazer um vídeo aqui é sobre a análise de uma terra com plantio de um milho. quanto de adubo e qual, é... qual adubo que daria certo para ela, se é algum 1515, 1525, 25, se são um 8. Então, as variônicas que vai fazer a análise de qual adubo que a gente vai usar para ela para o plantio do E depois, o próximo vídeo da frente, nós vamos fazer o outro vídeo é, com a quantidade de adubo por hectare. Então, aí nesse primeiro vídeo, nós vamos ficar com. A, análise primeiro do adubo qual vai é ser a numeração de adubo por exemplo o nitrogênio o fóssil e o potássio então nós vamos saber qual adubo usar agora a quantidade por hectare então vai ficar para o próximo vídeo e nós vamos trabalhar um pouco essa área hoje nós vamos fazer uma análise com o plantio então nós vamos começar analisando é o nitrogênio Qual que seria o ideal da numeração desse nitrogênio? Seria de 8, 10, 12, 14, 15, 20 E lembrando também o pessoal que cada, cada nave de terra Pode ser uma numeração do adubo por exemplo, às vezes tem terra que dá o 4, 14, 8 O outro dá 10, 10, 10 O outro dá o 15, 15, 15 O outro dá o 25, 20 O 20, outro pode dar o 20, o 25, 0, 25 O 20, 0, 20 Então, é, cada terra é uma análise Para saber qual adubo usar Agora, depois que você sabe qual é a numeração do adubo Você vai usar, usar a quantidade de nitrogênio, de potássio e de fósforo. aí fica depois você vai para a quantidade por hectare, tanto que você vai plantar então hoje é a primeira, esse é o primeiro vídeo nosso nessa área e mostrar aí para os amigos como é que a azuariônica funciona também nessa análise por exemplo, aqui nós temos aqui na bandeja um quilo de solo é um solo meia, um pouco arenoso, mas a gente vai fazer uma análise para ver correto como é que, é que vai ficar. Eu acho que eu tô com um problema na câmera, não não. Tá. É, que a câmera aqui Se a aviar fica tombada Você não dá para você ver como é que ela tá correndo Aqui nós vamos fazer a primeira análise Agora sobre o nitrogênio Então, lembrando Pessoal, que se deve fazer os três passos Então eu tô aqui numa distância distância Não tá muito longa E que eu vou dar três passos curto A bariônica a hora que chegar em cima dessa terra, você cruza. Depois eu vou fazer a contagem a nitrogênio. Eu preciso saber a numeração de nitrogênio que eu preciso nessa terra para o de milho. Assim que você cruzar, eu vou fazer a contagem. A hora que eu chegar na contagem que ela precisa de nitrogênio, você descruza. Então, um, dois, três. Ela cruzou. Então, ela está cruzada, agora eu vou fazer a contagem. Marione, o 01 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 02 daria certo em nitrogênio? Você descruza. O 03 daria certo em nitrogênio? Você descruza. O 04 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 05 daria certo de nitrogênio? Você descruza. O 06 daria certo em nitrogênio, você descruza. O 07 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,8 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,9 daria certo de nitrogênio, você descruza. O 0,10 daria certo em nitrogênio, você descruza. Ela descruzou no 010. No 10, perdeu. Então. O que, que significa? Significa que o nitrogênio é 10 Agora, como nós estamos sabendo que o nitrogênio é 10 Nós vamos anotar aqui Então, nitrogênio 10 Agora nós vamos ao fósforo Nós vamos ao fósforo E... Variônico, agora eu preciso saber a numeração do fósforo para essa terra do prantinho do milho. Chegar em cima você cruza e eu vou fazer a contagem do fósforo para saber qual a numeração que vai dar certo para o prantinho desse milho. 1, 2, 3. Ela cruzou. Variônico, o 01 um daria certo para o fósforo? Você descruza. Variônico, o 02 daria certo para o fósforo? Você descruza. Varionico 03 daria certo por força e descruza. Varionico 034 daria certo por fóssil, e descruza. Varionico 05 daria certo por força e descruza. Varionico 06 daria certo por força e descruza. Varionico 07 daria certo por força e descruza. Varionico 08 daria certo por força e descruza. Varia o 0,9 daria certo Para o fósforo, você descruza Varia o 0,10 daria certo Para o fósforo, para o antigo do milho Você descruza Ela descruzou Então significa que o fósforo Também é 10 Então como nós estamos Sabendo que o nitrogênio é 10 O fósforo é 10 É Agora nós vamos para o potássio Nós vamos fazer as perguntas Vamos perguntar do potássio Até agora nós estamos sabendo Que o nitrogênio é 10 e o fósforo é 10 Vamos Agora o potássio Vário homem, eu preciso saber Qual é a numeração do potássio O prantílico desse milho Nesse terreno a hora que chegar em cima, você cruza eu vou fazer a contagem para o potássio. A hora que eu chegar na numeração do potássio correta, você descruza. Um, dois, três. Variônico, o 01 um, daria certo para o potássio? Você descruza. Variônico, o 02 daria certo para o potássio? Você descruza. Variônico, o 03 daria certo para o potássio? Você descruza. Variônico, o 04 daria certo para o potássio? Você descruza. Variônico, 05 daria certo para o potássio, você Variônico. 06 daria certo para o potássio, você Variônico. 07 daria certo para o potássio, você Variônico, 08, daria certo para potássio, você descruza. Variônico, 09 daria certo para potássio, você descruza. Variônico, o 10 daria certo de potássio, você descruza. Descruzou do 10 também. É, vamos voltar aqui e vamos fazer uma pergunta. Então, significa que o.. Vamos fazer aqui, vamos marcar aqui agora. Primeiro, significa que esse adubo, que dá certo para o prantinho, né? Com esse solo aqui, o adubo seria o 10, 10, 10. Então ficou. É... Esse adubo também poderia ser o 15, 15, 15. Mas ele deu certo no 10, 10, 10 Então, é, qualquer um dos dois adultos Poderia dar certo com esse solo Tanto 10, 10, 10 Como 15, 15, 15 Mas você pode usar o 10, 10, 10 Que é também um adulto 10, 10, também é um adulto que acha fácil Para comprar Variando O 0, 10, daria, do 0, 11 Daria certo para o potássio Nossa, aqui, viu? O 0,15 de potássio daria certo para esse solo, para o da terra? Se der certo você cruza. Se não der certo você não cruza. Um, dois, três. Significa que ela cruzou, que se você usar o 15 também dá certo. Se você usar o 15, 15, 15, daria certo. Ou 10, 10, 10. Então, e também lembrar o pessoal aí que.. O próximo vídeo nosso, nós vamos falar sobre a quantidade desse adubo. Esse seria é o segundo vídeo e o terceiro vídeo nós vamos falar sobre outros elementos também que que precisa também no plantio do milho, nas cobertura, enfim, uma série de coisas. Mas o primeiro vídeo nosso seria analisar qual adubo vai para ela. E, lembrando o pessoal, por exemplo, se eu quiser por exemplo, usar, vou fazer outra análise só para o pessoal ver. onde dizer que eu quisesse usar o nitrogênio 04. Valeu. Nitrogênio 04 daria certo para esse tipo de sol, para o dia de mim? se Se der certo você cruza. Se não der certo, você não cruza. Um, dois, três ela não cruzou porque o nitrogênio 0,4 não daria certo para esse tipo de, de solo ele é fraco, ele precisa de mais nitrogênio ele precisa do 10 acima, de 10 até o 15 então isso aí é para o pessoal que quer fazer uma experiência por exemplo, tem as aí que quer fazer uma experiência com o seu terreno quer saber mais sobre o seu terreno qual adubo usar e outra coisa, não é só para antir de mim você quer saber mais para você plantar uma flor, para você plantar é, uma verdura Você pode usar as variônicas para você saber qual o adubo que dá certo para aquele terreno que você vai plantar Então isso é muito importante Agora, lembrar o pessoal que as variônicas não é só para caçar minério, para caçar ouro, caçar essas coisas A variônicas é para uma série de coisas Então nessa área agora do, do, dos plantios luva essas coisas nós estamos entrando agora agora que nós estamos fazendo os primeiros vídeos mas a gente vai ter vários vídeos e muitas coisas pela frente e vídeo os amigos aí que tiver interesse aí nas horas Onica aí o contato tá embaixo do vídeo né? e pessoal para não esquecer de se inscrever e não esquecer do like o like é importante para nós então deixa o like e uma boa tarde mais uma coca e até o próximo vídeo